O município de Alta Araguaia se comprometeu a fazer campanha educativa sobre a correta aplicação de agrotóxicos para quem trabalha pela prefeitura, produtores rurais e a sociedade em geral. O compromisso faz parte de um acordo judicial homologado na vara do trabalho da cidade. Está previsto ainda cursos de capacitação e o cuidado correto com equipamentos de proteção individual. O processo é uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, que constatou irregularidades no uso de agrotóxicos por trabalhadores da Prefeitura nos canteiros e praças da cidade. Em caso de descumprimento, o acordo prevê multa de R$ 10 mil reais ao mês por cada obrigação não atendida, multiplicada pelo número de trabalhadores atingidos. No norte do estado, em alta floresta, foi mantida a obrigação do frigorífico da JBS de incluir o procedimento de detectar brucelose nos exames admissionais, periódicos e demissionais de seus trabalhadores. A decisão é do Tribunal Pleno do TRT de Mato Grosso. As obrigações foram impostas inicialmente em decisão liminar concedida pela juíza da Vara do Trabalho da Região, Janice Mesquita. A empresa recorreu ao tribunal sob o argumento de que o exame não era previsto na norma regulamentadora. Entretanto, a desembargadora Beatriz Teodoro manteve o entendimento inicial da magistrada, suspendendo apenas a obrigatoriedade de realização dos exames para quem foi dispensado nos últimos seis meses. A decisão foi aprovada de forma unânime pelos desembargadores. Já que, como destacado no voto da relatora, a brucelose possui natureza ocupacional, portanto, possui nexo epidemiológico. A julgar pela grande adesão de público, a mensagem contra o trabalho infantil e a importância de hábitos de vida saudável irão ecoar pelo norte do estado. Isso porque a Corrida do Trabalho em Sinop já esgotou todos os lotes de inscrições para participação no evento. A prova de rua irá ocorrer no dia 12 de outubro e prevê a realização da etapa Kits para crianças e adolescentes e a competição para maiores de 18 anos. A entrega dos Kits será nos dias 10 e 11 no Fórum Trabalhista da cidade. A corrida é uma realização da Justiça do Trabalho em parceria com o Ministério Público do Trabalho.